Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Provérbios 22 é um texto de reflexão do rei Salomão sobre comportamento e boa conduta. Neste capítulo o rei refletiu sobre os valores morais e a importância de implementá-los logo na infância. Para compreendermos melhor o versículo 6, devemos contextualizar o verso com os versículos anteriores de Provérbios 22. Ao lermos, percebemos que o rei Salomão falou sobre um valor moral por verso. Verso 1, o rei aborda sobre a importância da boa reputação. Verso 2, mostra a submissão do homem diante de Deus. Verso 3, Salomão atenta sobre a importância da prudência. Verso 4, o rei fala sobre os benefícios da humildade. Verso 5, alerta sobre o caminho da perversidade. Verso 6. Ensine a criança ao longo do caminho em que ela deverá andar. No sexto versículo o rei Salomão aponta sobre a importância de assimilarmos certas virtudes ainda na infância, para que através do ensino desses valores, a boa reputação, a prudência, a humildade e a submissão a Deus, tenhamos uma boa conduta diante de Deus ao longo da vida. A instrução desses pontos ainda na primeira idade dá ao indivíduo a capacidade de se desviar do que é mal e caminhar no bom caminho, ensinando no caminho certo. Ensine a palavra de Deus, os valores cristãos e as virtudes para uma pessoa de bem. Mas no fim a escolha é pessoal. Quando crescer, sua criança irá tomar suas próprias decisões. Apesar de um sábio conselho, Provérbios capítulo 22, verso 6, não se trata de uma promessa. O fato de passarmos esses valores ainda na infância não é garantia de quem recebeu a instrução não terá um desvio de conduta. É evidente que aquele que foi fundamentado na palavra de Deus logo na infância terá os meios necessários para ter uma vida reta, próspera e digna. Mas, com o livre-arbítrio, cabe sempre a quem recebe o ensino praticar o que aprendeu e permanecer no que foi instruído. Samuel e os filhos de Eli Na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que foram bem instruídas e optaram por caminhos diferentes. Um caso é do profeta Samuel e os filhos de Eli, Ófine e Finéias. Ambos receberam as mesmas instruções e estavam sob as mesmas condições de ensino. Os filhos de Eli, apesar de sacerdotes, tratavam as coisas de Deus com desprezo, tinham má reputação e cometiam imoralidades dentro do templo. 1 Samuel capítulo 2, verso de 12 a 23. Diferente dos filhos de Eli, o pequeno Samuel ministrava no templo e continuava a crescer cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo exercendo suas funções com retidão e humildade, 1 Samuel capítulo 2, verso 18 e 26. Já o descaso de Ofni e Finéas teve consequências catastróficas. Além de Israel perder 30 mil homens em batalha, os irmãos sacerdotes foram mortos e perderam a Arca da Aliança para os Filisteus, 1 Samuel capítulo 4 e verso 11. Ele ao saber da notícia, com 98 anos e cego, caiu da cadeira aterrorizado, quebrou o pescoço e morreu. Sua Nora, grávida, ao saber dos fatos entrou em trabalho de parto e também veio a falecer, 1 Samuel capítulo 4 verso 18 a 19. Obedecendo bons conselhos. Todas essas coisas sucederam depois do aviso que Deus deu a Eli, que infelizmente foi negligenciado pelo sacerdote. Quando não andamos nos caminhos em que fomos ensinados, podemos praticar justamente os erros que fomos alertados a não cometer. Eli e seus filhos tiveram um fim trágico. Mas Samuel, que viveu e aprendeu no templo, continuou em retidão e foi levantado por Deus como profeta de Israel. Pais permissivos e negligentes tendem a colher frutos amargos no futuro. Os pais são responsáveis pelo cuidado e educação dos filhos. Ame, converse, aconselhe e dê limites às crianças. No início pode ser difícil, mas uma pessoa bem educada apreciará o valor disso no futuro. Ande no caminho em que a criança deve andar. Desta forma devemos instruir as crianças segundo da palavra de Deus, dando um bom exemplo através das nossas vidas e sempre os conduzindo a boas práticas. A nossa permanência e atitude reafirmam o que nós ensinamos. O apóstolo Paulo, quando instruiu os primeiros cristãos, fez a mesma coisa, se colocou como um exemplo a ser seguido, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo, 1 Coríntios capítulo 11 verso 1. De nada adianta passarmos os valores da palavra de Deus se nós mesmos não andamos segundo o que pregamos. Apesar de pequeninos as crianças percebem o que é certo e o que é errado. Elas notam a hipocrisia e falsidade, assim como a verdade e sinceridade e vão imitar essas coisas. Quando falamos de Cristo e o imitamos, a criança assimila o que falamos e isso lhes dá segurança e direção. Esta é a melhor forma de ensinar a criança como se deve andar, através do ensino e da prática. Quem instrui desta forma é sábio e terá motivo para grande alegria, pois a instrução recebida não foi jogada fora e certamente produzirá bons frutos.